Olá! Neste vídeo vamos apresentar como é feito o cadastro de cliente no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica disponibilizado gratuitamente pelo SEBRAE. Para que seja possível essa ação, a empresa precisa estar cadastrada no Emissor de Nota Fiscal Eletrônica, essa empresa precisa ser iniciada, então, selecione a empresa, clique no botão Iniciar, feche o quadro de avisos, acesse no menu Cadastros a opção Cliente. Perceba, não tenho nenhuma informação, então eu não tenho o que pesquisar. Então, clique no botão Incluir logo abaixo. Preencha as informações do seu cliente. Os clientes pessoa jurídica, nós recomendamos que os dados sejam verificados em sites públicos. O site da Prefeitura, o site da Secretaria da Fazenda, Receita Federal, o cartão do CNPJ. É muito importante porque a tributação pode ser diferenciada, então a emissão da nota ela pode sofrer alteração de acordo com o seu cliente. Então, essa é a dica importante. Conhecer o seu cliente, saber se os dados que ele te passou estão corretos. Algumas vezes eles esquecem de informar a inscrição estadual, informar o CNPJ corretamente, o estado em que a empresa está, essas coisas. Então, vamos lá. A minha empresa é a empresa cliente. Vai ser o CNPJ, então é a empresa teste de cliente. Seleciono o tipo de documento. Vai ser uma empresa, então eu seleciono o CNPJ. Informo os números sem ponto, sem barra, sem traço. Não tem essa necessidade. Inscrição estadual, essa empresa ela possui inscrição estadual, então eu vou informar assim como eu vi lá no cadastro. Inscrição SUFRAMA, é uma inscrição de quem é lá de Manaus ou tem uma tributação em Manaus ou para Manaus e assim vai. Não é o caso do meu exemplo. O e-mail da empresa é interessante. Uma informação também... É, mesmo a gente inserindo o e-mail aqui, não quer dizer que a nota fiscal vá para esse e-mail automaticamente. A pessoa precisa exportar o XML e encaminhar a nota fiscal por e-mail para o seu cliente. O emissor não emite, não envia a nota fiscal automaticamente para o cliente. Ogradoro, rua, teste. Número, complemento, bairro, o CEP, o país, esse meu cliente é do Brasil, então não terá nenhuma alteração, e o município vai ser de Adamantina. Pronto. Pronto. Clico em Incluir. Empresa teste incluída com sucesso. Ok. Pronto, já existe uma empresa disponível para a pesquisa. É isso, pessoal. Para saber mais informações sobre o emissor, acesse o nosso site. Emissores.sebraesp.com.br Não tem segredo, tem Sebrae.